O Banco Central está lançando... Segundo informações mais recentes, o Aeroporto Internacional de São Luís se encontra em chamas. Segundo as primeiras informações, o um curto-circuito iniciou pelo ar-condicionado e afetou um finger que interrompeu parcialmente as suas operações. Mais informações logo mais no Conexão Notícias. O Banco Central está lançando a cédula de 200 reais. Essa novidade vem para ajudar a movimentar a economia. E vem para fazer parte de nossas vidas. Conheça os itens de segurança da nova cédula. Marca d'água, número que muda de cor, número escondido e alto relevo. Cédula de 200 reais. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal.